Contratamos advogado e contador este ano de 2021 para prestar contas. As contas de 2020, mas ainda não pagamos. Como fazer na contabilização disso? Tranquilo. Você lança agora, no exercício de 2021, faz o contrato normalmente, para que conste que ele foi contratado agora, para prestar as contas a partir de 2020, né? porque ele também... Muito provavelmente, vai prestar as contas de 21. Se você não pagou ainda, contabiliza em obrigações a pagar. E lá no exercício de 20... Quando você, em 2022, quando você prestar as contas do exercício de 2021, vai constar essa obrigação a pagar relativa à contratação que foi feita agora para prestar as contas lá de 20. Problema nenhum quanto a isso.